para a gente fazer o aspecto do palatino, tá certo? Então é isso que eu vou fazer agora. Dependendo do tipo de palatino, eu é vou fazer o mesmo é que Vamos lá. Vou começar a me fazer a... O que Tudo bem? A mesma coisa do tatuagem.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 Eu for, onde eu vou, eu afastei a papila eu vou ter que estruturar, certo? Tá? Então, eu vou estender essa, essa minha anestesia o mais possível para para a palavra Tá vendo? fundo, não está Está dizendo que não entendeu a anestesia, não né? vai É, não, não anestesiei a palatina, Marlene. É, no primeiro, no início, não né? anestesiei. E aí agora, como a anestesia como a palatina sempre é um pouco mais incômoda, eu começo eu profundo um pouquinho com a vestibular, sabe, tende a ser um pouquinho menos desconfortável. Às vezes você entende a sempre às vezes não, tá? A pergunta é de desatelizar a papila. Em algumas áreas aqui, ó, ainda ficou um epitério da papila. Então a gente desetiliza aqui para ver uma adaptação melhor. Tá certo? Posso fazer a assim também desse jeito, ó. Tá? Não é Não. também Tudo bem? Muito bem. Vou começar a estruturar agora, vou usar um fio nylon, 5-0, é mais do que suficiente para esse tipo de cirurgia, tá? É, Abre lá. Comecei a... A... a. a estrutura ali, ó. Opa, palatina Tá Agora, eu vou pedir uma de pra você. fazer isso aqui com... Você fica com a câmera aqui em parada, né? Já mesmo. Você tem que vou mostrar aqui ó, o movimento da estrutura. Tá? Aí eu vou pegar a minha pinça córner, que é uma pinça específica para auxiliar na sutura, e ela vai guiar a passagem da agulha da sutura pelo buraquinho que ela tem. Tá? aqui a pinça, certo? A fita é muito boa para ajudar nesse tipo de estrutura. Na verdade, todas as estruturas de pedagogia eu gosto muito de usar. Abre um pouquinho, meu Sutura com um pontos interrompidos. Sutura interrompida é ponto simples. Tá? Não há necessidade de sofisticar demais a estrutura para a. De cirurgia de torreio genital ou enganamento de imagem genital é uma necessidade, tá? Tá bem, E eu vou deixar esse nó aqui na aula seguinte. Descentralizei, descentralizei, Rosana. Descentralizei, eu vi agora. Depois, vocês vão ver ali que algumas áreas vão ficar com um contorno um pouquinho irregular, ó, aqui, ó, tá? Depois a gente pode dar uma ajustada aqui com a tesourinha, certo? Mas só tá no final. Agora vamos estruturar. Eu... Obrigado. fazer essa passagem da agulha sem segurar o retalho, ele o risco de forçar o nó que seja a Deus. Tá? Então, a pinça tem essa função aí, né? de facilitar a passagem da agulha e, e é, não forçar o nó que seja Deus. Não tem risco de romper a figura que você já Deus. Você está perguntando se não pode deixar o ponto na no vestibular. Pode sim. Pode deixar o nó na vestibular, não tem problema. Agora, é, esteticamente às vezes não é legal, tá? está perguntando se incomoda mais na palatina o paciente? Não, porque fica um nó tão pequenininho, o incômodo não é tão grande na, na, na palatina não. Mas eu vou deixar o nó na vestibular só para vocês verem. E também não é um impacto estético tão grande não. Eu já estava pensando nisso. Não, hora é de cortar a estrutura a mão está ficando na frente. está finalizando a estrutura. A mão? Uhum. Poxa, mas eu não consigo... Não consigo não resolver isso. Pessoal aí, mas não vou conseguir resolver essa parte da, da mão na frente na hora da estrutura tá? Mas fiquem aí só para ver o resultado final... Os ajustes finais. Enquanto isso, podem fazer perguntas. Se quiserem também tirar dúvidas sobre o perumento VIP. As inscrições começaram hoje, né? às nove, e vão até a próxima sexta-feira. Tá? Vira para cá. Depois disso, a gente não sabe quando é que isso. Vai abrir nova turma. Então, se você quer estar junto com a gente aí, aproveita essa oportunidade e venha do lado de casa, venha participar do Pérez Vou deixar esse novo povo estimular agora, só para vocês verem, tá? Quando, quando o ponto de contato está aberto, fica tá mais fácil ali, né, a estrutura, inclusive de não deixar ela tão na vestibular, deixar mais no meio da meia ali, do espaço próximo. Não pode fazer o ponto na né? Então... Pode fazer ponto o ponto colchon, ele vai ficar assim, mas não é, não é necessário. Se tá? poder, pode mas não vejo grande necessidade não nesse tipo de cirurgia não, votando. É, mas pode sim. foto do lado esquerdo O E agora, finalizar aqui a estrutura do lado esquerdo, para a gente vir para o lado direito e fazer a linha do lateral e do carimbre, tá Depois disso, a gente vai fazer os ajustes de imagem individual, pode ser feito com tesoura, pode ser feito com lâmina nova, Vou mostrar de dois jeitos para vocês. E depois meditar o paciente. A meditação aqui vai ser um analgésico. Um tomatório mais leve, mas por poucos dias. Tá? Não usa cimento cirúrgico. Não usa cimento cirúrgico. Cimento cirúrgico é uma coisa que a gente já tirou da, da cirurgia horizontal já há alguns anos. Não atrapalha mais do que ajuda, né? tem pouco benefício. Então, o sinetirúrgico é também não é uma boa. É, Rafaana, às vezes alguns pacientes que reclama, mas isso acontece essa do nylon na palatina é, com fios de nylon mais espessos, sabe? O fio 50 normalmente os pacientes não reclamam tanto não, tá? Não precisa antibiótico? Não. Antibiótico não, não nem prévio nem nem pós. Não tem antibiótico nessa cirurgia não, não há necessidade. Aí, de novo, né? Mesma, é a mesma, O mesmo raciocínio. É errado passar? Veja, errado não é. Só não tem necessidade, certo? Mas errado não é. Opa, desculpa. Mexi aí. Ah, mexi no Desculpa, eu mexi aqui no. No refletor. firmadores de vez em quando dá uma escapada aqui. Sobre o cimento, mas não protege a cirurgia? Sobre a proteção, então, é, Dolores, é, o cimento, ele tinha como grande é, indicação, né, exatamente essa proteção da ferida, né, mas a, a ferida já está protegida pela sutura, tá certo? Então, é, a, a, aí muita gente fazia o cimento cirúrgico para proteger a sutura, só que o que se viu? Esse benefício de proteger a sutura não compensa o custo de você ter um atraso, um, um retardo na cicatrização, porque há uma retenção de é maior é, quando você usa cimento assim, é cirúrgico, sabe? Então, é uma tipo coisa que o, o, o custo não, não compensa o benefício, sabe? E aí a gente prefere não usar. Alguém pode estar pensando, ah, você não usou mais a pinça corrente, porque eu estou fazendo um movimento agora no sentido que favorece as estrutura, tá certo? As estruturas que eu já dei anteriormente. Então, eu não preciso usar a pinça corrente. Deu para entender? Tipo... Eu não fiz a, a sutura afastando esse retalho, eu estou jogando o retalho junto da, da onde ele vai ficar. Então eu não estou correndo risco de rasgar o ponto que eu fiz anteriormente. Aí não há necessidade de usar assim. Tá? Pessoal, vamos mandando aí dúvidas sobre a cirurgia, é, dúvidas sobre o Permetovip, VIP, que vocês querem saber como é que funciona. Minha equipe aí também está à disposição para tirar qualquer dúvida em relação ao VIP. Ah, onde é VIP, como é que escreve, como é que, como é que paga, quais são as formas de pagamento. Tá? Não, não fiquem com dúvidas. Vou mandando aí que o pessoal aqui do meu suporte vai uh, dando qualquer informação para vocês aí em relação ao experimento -bito. Em relação à cirurgia, o staff aqui também vai me passando e eu vou tentando responder. Tá? Mas a ideia era exatamente essa, era mostrar uma, um pouco do que vai acontecer no Perimetobico. Né? Então, as aulas da semana passada do workshop né? então, são uma amostra uma, uma de como as coisas acontecem do ponto de vista das, das aulas teóricas né? no Perimetobico, Aqui, é, mostrar que é possível a gente fazer esse treinamento, essa capacitação aqui, é, usando né, uma transmissão. Né, a gente acabou de... acabar de dar uma cirurgia que certamente aconteceria no curso presencial, igual, né, não tem nenhuma diferença do que acontece no curso presencial para o que acontece no curso online. E isso vai acontecer para a gente ouvir algumas vezes, sem falar das editorias né? e, do, e do treinamento aí, e da assistência individualizada que cada um vai receber. Tá? Vamos lá, deixa eu só. Agora vai tocar aqui, esse que está um pouco maior que o outro. Preocupação para não ter a eh, Rosana, nenhuma preocupação, viu? Nenhuma preocupação em relação ao abscesso, não. Deixa eu regularizar aqui essa margem. É que o Rosana disse que tinha feito um paciente de um abscesso. depois ela começou a me desprezer. Acho que é não não, não, não tenho experiência, Rosana, com abscesso na equipe de cirurgia, não, de jeito nenhum. Nunca tive. Que exames preliminares do senhor Pepe na, na cirurgia? Que exames complementares para essa, para essa cirurgia. O raio-x deveria ter visto, né? bem, bem lembrado, foi vacilo. É, mas, de novo, né eu falei, quase nunca a gente faz uma avaliação radiográfica, pelo menos eu não faço, porque o, o exame clínico já dá essa informação. Tá? É claro que a informação do exame clínico aqui ficou falha em relação ao, ao dente supranumerário que ela tinha aqui na região, que poderia ser visto facilmente como uma tá? Mas não é algo também imprescindível, tá? Então, exame, o HAR x é bom ver, lógico que é. Vocês acabaram de ver uma prova de que isso pode ser interessante. E, é... Exame de sangue, hemograma, colograma e glicemia, tá? também interessante. Oh, percebam que essa margem de tá um pouquinho mais pré-coronal do que essa. Tá? Isso tem a ver com a flacidez desse tecido aqui, então vou fazer uma estrutura só suspensória aqui para dar um, um contorno melhor. Tá? Às vezes a gente precisa dessa essa complementada aqui. O suspensório passa no retalho, passa por baixo do ponto de contato. Abre um pouquinho, já. Aqui, sai na outra meia. Pode dar uma reparação? Parece que ficou mais de três. Não, não ficou não, mais de três. É, é, é possível que haja, mas acho que não, porque o contorno da Cristóvão ficou bem, ficou bem tranquilo ali. Quem perguntou? Dele? Não, Roxana. Sim. Não ficou não, mais de três, não, Roxana. É, a impressão foi essa, mas eu medi lá. É, e como assim era uma coisa mais dentro do osso, não envolvendo tanto a crista, eu acho pouco provável, é, pouco provável ter a retração, sabe? Mas, realmente, não deixa de ser um risco, né? A gente vai ter que monitorar e, caso fique, a gente vai ter que reparar aí depois com algum procedimento de cobertura radicular. Mas não é algo que eu esteja esperando, não, sabe? De jeito nenhum. O tempo dele é É, é preferente o não, não há nada na literatura que, que justifique a gente fazer esse, esse é antibiótico, não, tá? Aí eu vou colocar esse, esse, esse nozinho da arominha, bem ali. Justinha no, no suco e vou finalizar. Fecha de pulinho já mesmo. Ali. E o que prefere, como me chamou a atenção. Preferência. Totalmente, totalmente preferência. Não há, como eu falei, a literatura não, não aponta para essa necessidade, não, tá? Confira para mim agora, Pronto. Basicamente é só regularizar esse contorno aqui do, do 21 agora. O 11 eu já ajeitei. E o 21 é só. O Marlene está perguntando se não é cirurgista, então não precisa de relaxante. Não, não precisa de relaxante, é, Marlene. Ah, a relaxante nesses casos é. é estender para as e mais, tá? Não há necessidade de incisão, não acho. Bom, pessoal, acho que é isso. Já regularizamos aqui. Está tudo bem? Está tudo bem? Essa tesoura é uma tesoura de quatro viejos aí, exatamente. Acabei não falando, né? Outra coisa. Ok?